Bem, bem, tudo bem você? Bom, firmam. boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias Estou aqui com o Eduardo Bolsonaro aqui em Santa Bárbara do Oeste Beleza, Que você pode acompanhar ao vivo conosco é? Perdão, nada Esse E aí, melhor amigo do Dória. <risos> não esqueço, Hoje a POS vai estar na aí, acompanha conosco mais detalhe depois também, né? mais vai estar lá, Perdão. Beleza, tá tranquilo, tá tranquilo tá agora, tá aí. Agora eu vou aí, Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Tudo bem? Pode Já, tá já. deu certo, aí, fazendo um pose para algumas fotos aí, né? Obrigado. Eduardo Bolsonaro. Falando. Vamos. É. É Tudo Aqui não, eu deixei essa que Pega desse lado aqui, chefe. Só pegar a cidade aqui. de vocês para eu postar. Mas é só para citar o museu, eu já que é do museu. Hoje é a figurinha. da gente descrição. Isso. passar para fazer Museu da Migração, com o deputado Eduardo Bolsonaro, fazendo uma visita aqui em Santa Bárbara do Oeste, nesta tarde de sexta-feira. Acompanha conosco aí, ao vivo. Acompanha conosco aí, ao vivo. A gente vê se faz uma não conversa. Não é que ele. Oi? Fala que você que inventou a pedida. É, você não falou que você é. a um. um... Não, tá, então da um direita? você é. que E esse aqui é reforçado e retrato. É, quase deu problema, né? dinheiro para montar essa louco, Obrigado. Segue aí, vamos lá, Filão. Joga um pouco aí. Qual é a finalidade daqui? A uhum. finalidade daqui? Sim, porque é isso aqui assim, né? Como a gente vai filmar, Então, a gente, na finalidade, a gente vai publicar um citar que é o do Museu da Migração, né? Obrigada. Valeu. Acompanha conosco um pouco mais. Então, nessa parte aqui, a gente tem um dois pontos, né? história da cidade e desse prédio, especificamente. Esse prédio era a Câmara Municipal de Cuba. Só eu tenho uma muita aqui. explicar. Então você tinha aqui na parte de baixo a cadeia e parte de cima a Câmara Municipal. A parte da cadeia está aqui. Vou mandar uma faixa nele só na cabeça. Vai fechar a porta aqui. Né? É uma coisa que É não É É É Sim, sim. É, depois um é, depois que fizeram o um menininho um aqui, aqui na TV. Um... Parece que a duas vai de bolos, tá? assim uma é. paredinha. Vamos lá. É desse tipo é. aí? É, é. Assim, é tipo, assim, Certo, certo? Não foi não foi se... foi bacaninha. é E acho que do lado de lá tem mais um pouquinho que fala da história da cidade. Depois é. de a parte certo? da parte das usinas, é. a história da vida. É super. Então, não, também sou mais. Uma, uma senhor, ah? Depois ele tira uma foto do senhor, viu? Tá depois ele tira uma foto do senhor. Fica tranquilo, depois. No nome de Jesus, vem de carteira todo mundo que ah, vê. Sabe? é alguma Sim. Não sei se passa para mas para a Meu meu Vamos lá, meu oh, lá. Tá vamos lá. Vamos lá, meu filho. Não Não funciona mais Não um o January Warner usa para fazer é, Tem toda a parte do museu para fazer eventos Eles vários vocês. Fazendo uma visita agora no Museu da, da, da Migração, da Eduardo Bolsonaro. Aí, Bolsonaro. É e, e aqui, aqui. aqui. Aí, um aí, é, aquela parada de uso. em 1865 foi é é é, é se chegar aos americanos. A partir de 5 anos. Ou será que ele fala um pouco mais do que sabe? Essa virada de Santa Bárbara para a questão de fazenda justamente começou é a comparação e começou a paixão. Fica tranquilo. De bom. das usuários. Tudo baboso que estão. Eu que Não, só para curiosidade. É você tá Tá. Isso que a gente faz, tá? É um ping pong. É papo. Mas, lá, Eu, a... é uma... eu conheço você não? Eu sou neto do alto. Sim. Filho lhes, agora, agora é novo. O vai O o gente não dá, três gente três dá, a gente não Aqui, ó. Olha, olha para mim. Aqui olhou. Eu? Olhou? Olhou? Olhou? Olhou? Aí fazendo mais uma. terça feira foi enterrado lá. né? o lá. uma fotografia que está lá no escritório. do. que Alguma história, é mais história que eu Acho que ele vai subir aqui Vai subir aqui, né? Uhum. Eduardo Bolsonaro, deputado aí Vai estar aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste Fazendo uma visita aqui No Museu da Migração né? Estamos acompanhando ao vivo aqui pelo portal SB Notícias falando com as pessoas ali é. bom, talvez vai trazer algumas é. novidades para Santa Bárbara, né? pode ter novidade aí sim quando vem e as E com as técnicas deles, eles fazem essas fratazeras e o produtivo. Porque até em vez de mais barato, porque elas não eram tão produtivas assim. Eles usavam que é maquinário ou... O arado então, é mais comumente. Então, saiu o arado, a cavalo e essas técnicas, como a batera, essas coisas. Tem que pegar alguém lá e a grícola, pode... um... o que O chá para o Beto também pode falar mesmo. Entra aí, pode entrar aqui. Eu Eu estou profissional. Profissional. É a gente está com fotografia profissional. Vai lá. Vai é lá. você tem muitas dessas famílias também, acho que fizeram a história de São Paulo, né? como o próprio Pantarado. Sim. Você tem. Você tem. de todo lado, sabe? De todo lado. Os italianos vieram forte Não. Eu acho que o mais forte é a partir de a estação, então estação da Vila A estação da Brilhavica chega em 1975. Então, através da estação, quando eles começam a ser Velodópolis, quando se chegar na chega região, um pela estação. Mas que sair aí. Acho que a primeira onda migratória é Obrigado. Vamos lá. A que eu aqui no do conteúdo Então, é que a gente não tem da Às vezes a guerra vai uma nasceu Acompanha um pouco mais conosco aqui pelo portal SB Notícias, né? Ao vivo aqui, o deputado aqui, fazendo uma visita em Santa Bárbara do Oeste. Provavelmente pode ter alguma surpresa também, né? Realmente, quem trouxe ele aqui foi o Corá, né? O Corá está presente aqui. Felipe Corá, de Santa Bárbara do Oeste, o vereador, que está acompanhando aí o deputado, né? Aqui, presente aqui, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Como eu estou com o Corá aqui. Dá licença, senhor. Ah, o Corá aqui. Corá, chega um pouquinho aqui. Fala um pouquinho conosco aí, essa visita aí do deputado aí. Jogo oh, rápido. Estamos recebendo aqui hoje. O deputado federal Eduardo Bolsonaro É um privilégio para nós receber o deputado mais votado da história do Brasil Aqui em Santa Bárbara do Oeste O deputado está aqui não somente para conhecer um pouco de Santa Bárbara Mas também para anunciar um recurso da área da cultura Para a reforma da primeira igreja batista do Brasil Que está aqui em Santa Bárbara e fica no cemitério dos americanos Então a gente deixa aqui nosso... Uh, nosso recado de gratidão ao deputado Eduardo Bolsonaro é. Beleza, obrigado Logo mais volto a falar com vocês Tá ok Valeu Tá aí pessoal Fica aqui o registro então né? O Corá Felipe Corá né? Fez o pedido aí O deputado o atendeu Vamos lá Sim Cadê o Gustavo? Docou com a <risos> Existiam escolas e já tinha alfabetização e treinamento. É. A própria igreja aqui, acho que no Brasil, o né? protestante começou a misturar de lá no Floresta. Agora não. de Santa Bárbara do Oeste. Tá? Acompanha a visita aí, a visita né? Eduardo Bolsonaro fazendo a visita e vai trazer recurso aí para alguma área da cultura aqui de Santa Bárbara do Oeste, onde o vereador Felipe Corá está acompanhando o deputado. Fica aqui o É, exatamente, foi o, como disse, né? O vereador Felipe Corá, que fez o convite aí e acabou trazendo aí o deputado aqui para Santa Bárbara do Oeste. Você pode acompanhar ao vivo. Cadê a máscara? Que sonho, né? Que sonho, né? Cuidado, hein? Ah, já peguei. É, você pegou, mas você pode passar de mim. Vai. Mas vem comigo. o Deixa eu pra descer por aqui, né? Foi feita uma visita aqui. vamos mostrando um pouquinho mais. A luz com É, a luz tá, tá, tá osso, viu? Cores aí, Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui Deram uma paradinha aqui Você fez só por causa dela, né? Você fez só por causa dela Pronto. O <tos> o a gente tem muito tempo. Tudo bom? Esse é o pó. Aguardando aqui a descida já, né? Valeu. dia, você pessoal. E como é que eu consigo a foto? A foto eu acho que você consegue com os outros ali, viu? Eu fiz live ao vivo, você consegue ver ao vivo. Ah, isso aqui vê ao vivo, é? É no Facebook do SB Notícias. Ah, tá. Se olha lá, você vê ao vivo. Tá, João. Tá aí. Fez uma visita aí. E aí, doutor? firmão E aí? Tiago. Oh, Tiago prazer. conhece, né? Tiago, conheço. Pra... Ah, sim. Vamos lá, pessoal fazendo pose para a falta aí. É. Paulo, Paulo. Rapidinho, rapidinho, porque a gente sai da central. Paulo. E olha pra mim aqui, ó. olha pra mim Toma. aqui. Ó. Toma. Isso. Você vai pegar Toma. a cobertura dele e uma fila aqui na foto. Isso. E na sombra ainda, né, filhão? Pode ser na sombra ou melhor? Ali, olha ó. lá. Alô. vai lá na sombra sombra, só cuidar do pé aqui hein tem um, uma peça aqui que todo mundo já bateu o pé aqui ó. pera aí só um minutinho pera aí só um minutinho Eu, Inclusive, a gente está destinando uma emenda no cemitério do campo. Que ele pode falar isso aí com música? Fala rapidinho. Você pergunta. A gente ainda não destinou, mas a gente. A gente... A gente... Vamos ele ver. Ele Obrigado. Vocês é pra Record. Agora vai gostar dessa foto. Por favor, Deus. Olha, a gente deu tirar a foto aqui, ó. Ali, aqui, ó. Quentinho, né? Deixa aqui, tá moendo. É mais fácil lá. Ê, Marcelo, até que. Aí, pessoal, acompanha conosco aí ao vivo aqui as pessoas acompanhando Eduardo Bolsonaro aqui em Santa Bárbara do Oeste. E nós estamos reportando, né? Levando a notícia ao é, Correal. Eu melhor. vergonha! sol Fala, Edson! Coloca aí na camisa. Oi? Camisa estilosa, né? Puxa pra a sombra lá. Puxa, aqui ó. Pode parar. Isso. Tá aí, pessoal. Você vai fazer alguma coisa, né? Ah, eu não fico no sol, não. <risos> tá aí. Acompanhando aqui ao vivo, né? Aqui, aqui do Museu da Migração. Eduardo Bolsonaro está aqui fazendo uma visita e provavelmente uma emenda aí, né? Que possa estar acontecendo. Estou aqui do outro lado aqui, pegando uma boa sombra, porque o sol está quente. Né? Deixa o sol para quem gosta de sol. Meu, chama lá. Para arrastar ele, você Eu vou tentar falar com ele também O deputado Eduardo aí Bolsonaro né Umas questões aí É, até poderia levar ele no Edson Mano, mas quero ver se a prefeitura vai deixar entrar, né? Porque o vereador vai e é barrado, né? Então eu acho que não vai dar certo também, né? É... Tô é que gravando. Está... O, senhor, o senhor pegou. Eu pegou esse negócio aí, pode passar de mim. Eu sou sensível a, a isso aí. Oi, <risos> <risos> Jéssica. Oh, Então, filhão, anda com os carros, vou até perguntá-los, aproveitá-los. Ó aqui o... Filipe, vocês vão pra onde agora, Filipe? Vai pra onde agora? É, Aqui, opa. Na Praça Central? Vocês vão andando pra pasta? Que hora que ele vai falar alguma coisa aí, você tem que vai falar? sou, sou. Provavelmente ele vai dar uma volta Conhecer um pouquinho mais, né? Oi? vai pagar como agora e agora Vem família? Vem, não. Vou me tirar o Mãe, vem, mãe. Vamos abrir o espaço aí, galera. Senão não vai pegar todo mundo. Pessoal, vamos abrir o espaço aí. Abre o espaço, ó. Deu. Oi, passinho pra trás. Oi, passinho pra trás, pra cima, pra trás. Vai, pessoal. Um passão, né? Fica mais frontal, aí, chefe. Só segura um pouquinho para fazer a foto, por favor. Obrigado. Atenção, não É, não vai dar, nisso. Ok, obrigado. Obrigada. Moço. aqui, aqui, moço. Aqui, ó, frente. Obrigado. Viu? Deixa que fale da bandeira. Não, não vou roubar a festa do que eu queria transformar. Está lá na minha casa. Mas vamos lutar, viu? A festa que eu queria transformar vai ser difícil. Obrigado. É, é a minha vida bandeira. É. Não, não. Deixa ela à vontade. Mas, tá. né? Mas o grupo. Poxa, é. não, mãe, mãe, é. É. O grupo de dança. É. Ela, é. Conta de... É. ela conta. De... É. É Fica frontal. Então, ele porque... é Eu sou aqui, Eu sou Nancy porque Eu mas eu sou cá, que isso nós mais levar. -não -não. Ah, calma aí. então. É tá <risos> de gente. Deve A câmera. esse é o uma das cinco ficou para nós é um patrimônio Chefe, cultural licença. e saber que podemos estar com o seu apoio, isso é muito importante para você trabalhar para doente. A gente valoriza a história, né? as tradições, a cultura. Aliás, isso daí nos identifica, o pessoal aqui conecta com a cidade, com a região. Então não tem sentido nenhum você apagar essa memória. Né? A esquerda comumente ela tenta reescrever a memória para tentar colocar ali os seus heróis, os seus exemplos a serem seguidos. Mas só que aqui, né, já chegaram tarde porque já tem. E a festa dos não vai acabar, Uhul, não vai. Não é. vai. É. É. Tudo bom? Segunda, Tudo bom? Deixa eu já. Tá com a moça lá, moça. Que horror. Ai meu Opa Deus. Aí. Não perca esse momento. Eu fiquei animada, vai dar olhão do rei. Nossa, moça, não sei lá nada faz. É isso fazer Leo. Bora. Agora, a bandeira do será vermelha. Nossa, vê se saiu aqui pela mais pequena. É, Nós estamos acompanhando Em relação ao que o segundo Felipe, Felipe Corá Falando que vai mandar uma emenda Para Santa Bárbara do Oeste né? Estamos Pode acompanhar no portal Apoiador do projeto Escola Cívico Com certeza A gente lamenta que às vezes tem percalços Na implementação da Escola Cívico Militar Em algumas, alguns municípios aqui Do estado de São Paulo, mas por exemplo em Taubaté, a gente já conseguiu tirar do papel, está colocando, tá colocando adiante uma escola cívico-militar. E elas sempre vão, Paulésio, naquelas áreas mais carentes. Os pais pedem muito, porque são a certeza de deixar o seu filho na escola. Eles não vão ali para aprender nada diferente do que ter conhecimento em matemática, português, geografia. Não tem tráfico de drogas, porque onde a polícia militar está, o bandido sai fora. Então, conta com o meu apoio nesse projeto, sim. Valeu. Obrigado. Vamos, Valeu. Ah, ah, Paulinho, Parece lá Não é? Gente, agora sim. direito. Tá, vocês, eu vou ver um Eu então vou ver. Obrigado. Vamos tirar essa foto ah, agora. Você vai. Obrigado. Eu foto. Por um peso, por favor, aqui, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui também. Eu, eu, aqui. Aqui, ó. Eu, olha para mim. Guarda na memória. Quer que eu tô até da pra lá? Aí, ó... Esse cabelo Pode, vem cá, ele tá osso, hein, meu? Eu meu sogro, eu vou meu tirar também. pra Ó, oh, vamos tirar aqui, pra cá? Então, deixa eu garantir. Felipe. fala já. Eu fui... Felipe, fala um pouco mais para nós aí. Qual a intenção da visita do deputado aqui em Santa Bárbara do Oeste? A gente, igual eu falei, é um privilégio de receber o deputado federal Eduardo Bolsonaro aqui. A gente espera que possa vir mais vezes. A gente tem feito pedido para o deputado encaminhar. É, emenda para diversas áreas do Santa Maria, que a saúde é uma área precária aqui, precisa de atenção. O deputado se comprometeu a nos ajudar aqui, junto do seu mandato, junto ao presidente Jair Bolsonaro, que com certeza vai ser reeleito em outubro deste ano. Aliás, você pretende pedir alguma emenda para a área da saúde também? Sim, Falta vamos, ambulância para a cidade? Uma, vamos pedir uma UTI Neonatal para ele. Ah, é? Fica aqui então o registro. O que, que você acha? desse Entra no eixo. Pera aí, cara. Tá, vamos. Não sei se dá, sei se dá tempo de tudo. Tá. Você tá, tá. Mas, mas tenta, tenta. Vive lá no chilindrão. Entendi. Pera. Dá licencinha. Com Perdão. Gire ali né, usando. É isso aí. Olha aqui, ó. Obrigado, viu? obrigado pelo carinho. Deixa eu botar aqui dentro novo. Claro, esse aqui é do seu pai. Por favor, um Obrigado. agora uma comigo. Obrigado. Ó, tô de vermelho, mas é o meu Obrigado. Mas eles estão escondendo agora vermelho, não querem usar estrela. tudo agora. Tchau. Vai no imprensa! Vai! Ah, vai ah, Ele Vai! trazer ah, Vai! Olá. Vamos, lá. Paulo, Pode, vamos lá Boa tarde for, para o senhor, deputado, tudo bem? Pode falar conosco aí pelo portal SB Notícia Paulo, né Como o senhor vê, foi bem votado aqui em Santa Bárbara do Oeste em 2018 com 11.179 votos uhum. Como o senhor vê isso daí? Uma cidade aí de quase 200 mil habitantes É uma votação muito boa, fico feliz de... Com certeza, eu nem olhei, mas estou entre aí os três mais melhores votados, se não, por vezes o. Aliás, o melhor o mais melhor votado abordar. aqui, né? É que o assessor meu aqui, o Paulo, que é da região também, me ajuda muito, inclusive ele é que fez os contatos para vir para cá para conhecer um pouquinho do museu, a história dos senhores e também a minha destinação orçamentária para a reforma do, do cemitério, também ajuda a igreja, enfim, preservar a nossa cultura. Ah, e qual os planos que o senhor tem para 2022? A está na caminhada, eu venho candidato à reeleição, não posso sair candidato a outro cargo, por força de lei, né, devido ao parentesco com o presidente. Então a minha intenção é ser o melhor deputado federal possível. É, infelizmente a gente tem uma limitação orçamentária, não dá para destinar nos 645 municípios de São Paulo. Eu recebo como um elogio quando as pessoas "ó, oh, você tem que ir em tal lugar, em tal lugar, mas realmente é... Perdão? Não. Ah, tá. Tá bom. Pode ir. Realmente é a satisfação satisfação chegar aqui dessa maneira. Né? Você fica imaginando quantos políticos chegam aqui em Santa Bárbara do Oeste e tem aqui uma uma praça repleta de pessoas te esperando né, para agradecer, para mandar mensagem de apoio ao presidente Bolsonaro. Então a gente fica muito feliz com isso. Aliás, falando nisso, é como o senhor vê a questão das urnas eletrônicas? Né? Já que o pre presidente Jair Bolsonaro, abertamente, sempre falou que não é favorável a urna eletrônica, sim ao impresso. Como o senhor vê isso? É, eu vejo com receio também. Eu acho que o STF, ele, o TSE, na verdade, perdão, perdeu uma boa oportunidade de dar mais transparência ao processo e dar a certeza ao cidadão de que a pessoa que ele digita o número na urna, aquele voto vai para ela mesmo. Né? O Paraguai está aí para dar o exemplo, que é a impressão do voto e a posterior né, depósito esse voto numa urna lacrada. Isso não fere o sigilo do voto, como foi argumentado pelo TSE, e eu vejo como uma interferência quando o presidente do TSE, o ministro Barroso, vai dentro do Congresso falar com e líderes contra uma proposta de emenda à Constituição. Isso sim, uma verdadeira intervenção entre os poderes. Eu acho que cada um tem que ficar... Né? dentro do seu limite, respeitando a independência dos poderes, mas infelizmente não é isso que a gente está vendo. E é por isso que o presidente Bolsonaro deverá ser reeleito, em que pese as pesquisas dizerem, igual 2018, né? Dizer que ele perde para todo mundo no segundo turno, dizer que ele vive o pior momento do governo, quem pôde ver os vídeos, ele é no Rio Grande do Norte, na cidade de Piranhas, foi Sensacional. Logo, no Nordeste, que dizem tanto que é a terra do Lula, né? Se o Lula vai vencer no primeiro turno, que diz as pesquisas, por que, que ele não faz um comício cinco vezes maior do que o presidente Bolsonaro? O que os nossos olhos veem está muito diferente da realidade das pesquisas. Deputado, Bruno do Portal HJ News, aproveitar que o senhor está em Santa Bárbara, o PSOL e o PT estão pedindo a cassação do vereador Felipe Corá por e contra o feriado eu do... Eu não sei o que é, mas eu estou apoiando o Felipe Corá. Quando aí é pessoal, o PT é tudo a favor de ideologia de gênero, a favor de liberação de maconha, é a favor de descriminalizar quem rouba, quem furta, compra já da Talíria, do PSOL do Rio de Janeiro. Então, maconheiro e vagabundo, eu sou contra, então já tô com coragem, Você nem o que, que é. Paulo É igual o pedido de assinatura. O presidente Jair Bolsonaro falou que quando ele era deputado federal, e via um pedido para você apoiar a PEC precisa de 171 votos para ser proposta na Câmara, ele, pelo autor, ele já via, eu não vou assinar uma PEC que seja de alguém do PSOL. Né? É o tipo de pessoa que vive querendo nos caçar é, o mandato, né, criticando, dizer por lutar por liberdade, mas não falou um ai, quando o deputado federal foi preso por falar. Né? Então, é o partilho da hipocrisia. Obrigado, deputado. Obrigado. É tá aí, fica o registro aí, da fala do deputado. né? Cadê? Falando conosco, Ixi. mais detalhes você vai poder acompanhar no portal SB Notícias. <soros> Se eu tirar. tira, tá? oh, tá? tá? <risos> ele não vai nem saber. <risos> ah, não. Vai tá sair É tira tá a consciência negra. Ele criticou a Eduardo. você Eu só Sei lá, eu você? Tá? Vai lá, vai lá. Tira para os seus pais. Vai lá. Olha aqui, olha a foto. Aqui, ó. Olha aí, ó. senhora, peixada. Quer dizer que seu marido vai ficar com que que que ela aí. O mais? É que ele que Ele fale, eu falo pra ele. É Esse é o Pastor Pita. Ele é convite do dia 10 de Tá legal. Obrigado. cá? Vim. Vim. Vim. Vim. Você tá bem? Gente, vai continuar tocando. Tá ah, vem cá. Eu acho que a minha irmã e meu cunhado vão falar. Eu? Aí, ó. Eu falei. Eduardo, Eduardo. Voto vai ser no papel, hein? O voto vai ser no papel, hein? Hã? Eu acho que é isso que tá, tá pra falar lá, hein? Eita! Junta aqui, ó aí? falando é. de que você gosta do nosso trabalho. Opa! Desculpa. você. Isso aí. sem foto. meu Vai dar um autógrafo aí. Deixa eu pegar esse ônibus aqui, chefe. Fica tranquilo. De boa. O Júlio. O Júlio. Fica tranquilo, né? Oh, você tá porra no outro. O senhor pode assinar a minha também, por favor? Sim, sim. sim. Vem passar na nariz. É, é. É Marcela. Eita, força. É muito humildade, né, Marcos? Marcela, né? Marcela. Tirar essa mulher. Beleza, obrigada. Você, você prende a máscara? Se quiser, para acender foto melhor. tem esse colégio. Não era um Instituto Egrégio. O foi lá. Agora, Agora. lá. Tudo é um bom, sucesso aí, valeu? <risos> Aí, nós vamos parando por aqui, né? mais detalhe você vai poder acompanhar no portal sb notícias O não é não aqui. Obrigado. É, não. Eu que é? eu vou não é. Conversar com ele sobre é o que ele falou. Mas não é Ah, então beleza. Não? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Obrigado. Deus. Obrigado. Você vai sair lá? É, vai, Sim. vai é. ah, Meu cunhado chegou agora também é. Eu só tenho cunhado, né? aqui da Kelly Peraí, Leozinho, tem ótimo. Você exige ainda, Kelly? Oi, Obrigado, hein, E aí, quem conversa? não, eu não sei não eu. isso você pode fazer a conta Viagem da nossa. Nossa. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá Tá valeu obrigado valeu bom retorno valeu é isso valeu quando encontrar o Leandro tá bom pode deixar